Olá pessoal, nós vamos mais um vídeo e agora conforme combinado, nós vamos fazer o é, um procedimento de como a gente faz a cota após ter configurado isso. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do AutoCAD, Então nós já temos aqui né, a nossa configuração no annotate do estilo de cota né, e da dimensão. É, o que nós vamos fazer? Vou dar um zoom. Né? Eu tenho que cotar todo lado, da, todos os quatro lados da planta. E a gente cota, na verdade, as paredes e o tamanho dos cômodos. As aberturas nós vamos fazer com um outro tipo de Cota tá, então nós vamos cotar apenas as paredes. Então, olha só, lembrando algumas regras: eu não posso cotar, né? A de forma que eu dê os dois pontos, arrasto e depois eu venho com uma cota menor. E essa cota menor cruze com a linha de cota aqui, certo? Então não pode acontecer isso. Para que a gente possa cotar, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa vai ser né, configurar, né, habilitar aqui ó, a nossa Layer Properties. Então eu tenho que habilitar a Layer Cota. Segundo item, vamos reno, é, confirmar aqui, ó, no nosso estilo, se todas as configurações estão exatas. Ó. Cota externa, vou modificar. Então, relembrando aqui, eu fiz a configuração da Dimensions, a configuração no Lines, depois os símbolos. Depois que eu terminei de configurar os símbolos, né, nós viemos e ajustamos o Ticks aqui no Lines. Aí fomos para o texto, no texto configuramos a, o estilo que nós usamos, né, as opções sempre serão By Layer, Acima, Centralizado, Left to Right. E no fit, né? no fit, melhor, arranjo, over dimension, it leader. E aqui do lado, ó, é conveniente que a gente desabilite o texto manual. Né? E deixe aqui, então, é, obedecendo as orientações. Então, aqui fica desabilitado. É, primário, units Decimal, duas casas, vírgula e ligo o lead. Okay? Então isso foi o que nós fizemos. É, Overwrite, né, que eu desabilitei lá e close. Então a camada cota já está habilitada e a gente faz a cota. A orientação é que eu faça primeiro as parciais e depois as cotas totais. Nessa planta eu vou ter duas cotas totais, né? que é a, a largura e o comprimento. Então vamos lá, vou dar um zoom para poder cotar aqui. Então a gente funciona assim, ó. preste atenção. Line, primeiro eu escolho a linear e vou cotar essa parede. Então ó. desse ponto eu busco a referência e trago a referência para a parede de cima. Ó. Clico. E arrasto. A distância que nós vamos deixar aqui é mais ou menos 0,7, que é uma orientação que é dada para esse procedimento. 0,7. Então, ela vai ficar uma distância padrão e é isso que é importante. Então, cotou aqui. Depois que eu fiz isso, eu tenho que clicar em continue. E aí eu vou conseguir cotar as demais cotas todas alinhadas. Ó. Busco a referência e venho para a parede. Ó. E ENTER. A hora que eu faço a última cota, eu clico ENTER. Depois que eu fiz isso, eu posso ajustar. Ó, o 25 está para fora, mas ele cabe aqui dentro. Né? Então eu ajusto ele dentro da cota. Ó. Clico, pego no blip. E arrasto lá para o meio da cota Clico Pego no blip E ajusto lá no meio da cota Depois que eu fiz isso Essa cota lateral É claro que vocês vão fazer Esse treino lá na planta Que vocês já estão fazendo Que é maior que essa Certo? Aqui é só para que a gente possa treinar realmente o procedimento então, ó, E aí depois que eu fiz As cotas parciais que eu venho com a cota total. Ó. E se a primeira distância foi, é, foi 0.7. Essa aqui será né, de 1.4. Para poder manter a mesma distância entre elas. Certo? 1.7. O dobro 1.4. Vou fazer de novo. Ó. Clico. Segundo ponto. Trago esse valor. Alinhado e digito 1.4, certo? E ela fica com a distância igual. É possível determinados ajustes para poder caber na folha? Sim, é possível. Tá? Você tem uma distância aí que você vai poder trabalhar né? é de acordo com o seu beiral, de acordo com a linha de corte e uma série de outras de outras coisas Então vamos fazer aqui ó, do lado agora Mais uma vez é, Primeiro então A cota linear ó, Clico Segundo ponto Puxo Ponto 7 O importante é Se você começou com ponto 7 Procure fazer em torno da planta inteira Essa mesma distância Ok A altura do seu texto é ponto 12 né? Então aqui, a metade disso, ponto 40, ponto 35, caberia tá? Então você vai poder oscilar entre essa distância Entre ponto 30 até ponto 7 e vai ficar adequado Depois que você fez isso, nós podemos usar o continue né? E aí eu vou botar a parede Aqui na parede de 15, ó, busco a referência lá embaixo Sem clicar, né? e trago para cima quando ela chega na linha externa da parede eu clico e continuo não faço abertura e vou fazer somente as paredes ó. pego a referência linha da parede e o último ponto eu dou enter ajusto, né? Clico no blip e ajusto, fazendo caber aqui o 15 também cabe e por último o 25 e aí eu tenho a cota total Daqui Daqui Distância de 1.4 No sentido Que eu estou fazendo Um equilíbrio né, Entre essas contas aqui Eu vou fazer As cotas totais As cotas totais eu já fiz 6,5 Por 7,35 Que é a nossa medida Certo? Nós podemos é, Agora, fazer as demais cotas. Como eu já tenho as cotas totais, nesses dois lados eu não preciso cotar, então eu coto só a parcial. Então vamos lá. Ó. E aqui eu vou fazer com a medida né, de ponto 4, para que vocês possam ver a diferença, e que também é possível essa mesma adequação. Aí fica a critério na estética do do projetista, então não tem uma regra muito específica para essa distância. A única regra é que a leitura seja igual. Se eu comecei 0.70, termino ponto .70. Se eu comecei ponto 40 eu termino ponto .40. Então vamos lá. Essa, pego o primeiro, alinear, né? Aí corto daqui até a parede, pego a referência, levo, ó, a linha externa, indico a direção e agora eu vou testar o ponto 4. Depois clico em Continue. E aí eu já não preciso mais digitar, digitar a distância, porque ele vai pegar a partir da última cota feita. E não esquece de dar Enter. Sai do comando cota e ajusta as medidas aqui. E a última cota, mesmo procedimento, linear. Clico, pego a referência, sem clicar, volto, arrasto, ponto, quatro. Clico em continue. e finalizo a contagem. Bom, vale lembrar que lá nas cotas que nós vimos na, na norma, né, na norma de cota, nós vimos que a cotagem ela é, ela deve ser colocada no desenho somente a quantidade necessária para que eu consiga, né, desenhar o objeto. Então, por exemplo, essa cota, essa cota não necessitaria existir duplicada, ou né? uma ou outra. Né? A mesma coisa com outras cotas, né? no caso dessa que é ao contrário, ó, aqui é 25 e lá é 15, eu preciso ter essa cotagem. Tá? Então, muito atento. A esse tipo de coisa e para a gente finalizar eu vou pedir para que você vá até a sua folha 3 né, e gere o pdf para a gente poder ver né como é que está ficando essa impressão então vou clicar aqui em plot já fiz toda a configuração né do plot e é só clicar ok e escolher uma área para que esse PDF seja gerado. Aguardamos essa configuração né? e posso observar aqui as diferenças das espessuras, ok? Bom, essa é a aula e o procedimento de corte e nós vamos Encerrando por aqui, ok? Até mais. Tchau.